Oi gente, estamos aqui no, na plantação de figo, vamos começar a podar ele, já está quase passando da hora de podar. Hoje saiu um sol, já é domingo, olha o céu como é que está. Nossa, fazia dias que não saía sol. Tá bom? Vamos lá então, vou virar a câmera aqui para pra vocês verem como é que a gente faz a poda aqui. Tem que ser sempre em formato de taça. Né? Esses galhos que tá saindo, a gente vai replantar onde morreram os pés. Já está mais fácil de fazer a poda. Quando ela era pequena, tinha que ficar... Se abaixando era mais difícil. Agora né? vem com a tesoura grande. Porque é a gente já fez a condução dela, né? Quando era pequeninho. Uhum. E também... Vou falar que é, é o segundo ano, né? O segundo ano isso é, são mudas novas, né? Por isso que elas estão assim, pequenas ainda. Então é o segundo ano delas, né? É a segunda vez que a gente está fazendo a poda. E aqui, por exemplo, muda talvez ela tava ruim, ela ficou só uma. Agora a gente vai fazer, puxar três para outra. Isso, porque aqui, ó, vai sair três três brotos aí você conduz o formato da taça sempre ó sempre cortando em forma de taça sempre esconder vai a condução do figo Nossa, tem dois mas aí vai sair brotos ali é tem três vai para seis brotos três seis braços né aqui entre as amoras, as amoras a gente vai conduzir elas de forma diferente né, tiramos os arames que tinha aqui e aí você fez feito, tipo, feito outro tipo de condução para as amoras por causa do figo né Ó, gente, então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilha, né? Ajuda a gente aí, tá bom? Ativa o sininho. Daqui a uns 40 dias, mais ou menos, vou estar tá fazendo outro vídeo mostrando, saindo os brotos. Aí a gente vai fazer mais uma poda, porque aí a gente só vai deixar os galhos que a gente quer que faça para fazer a condução dele. Porque aí você vai podando, como a gente comentou, em formato de taça, né? E aí você vai vendo como é que você vai querendo deixar ele. Aí você vai podando. Então tem mais uma taça aí. Mais uma taça. <risos> mais uma poda. E aí... Lá para o final do ano a gente já vai ter uns figos aí. Beleza, gente? Fique com Deus. Ah, mais uma coisa que eu não falei. Essa variedade desse figo é o roxo de valinhos. É um figo muito bom. Tanto para comer ele natura, como para você fazer aqueles aquelas compostas de figo fazer figada nossa uma delícia aquele fazer aquele figo uma coisa que eu gosto muito é aquele cristalizado dá um trabalho mas é uma delícia é muito gostoso fiquem com Deus gente